Você vai conhecer agora a Beatriz. Ela é uma bailarina, bailarina londrinense que viajou aos Estados Unidos para participar de dois campeonatos super importantes. Ela voltou para casa com medalha e a gente confere agora na reportagem. Roda aí. Beatriz já é conhecida do londrinense. Agora está ficando famosa lá fora, no exterior.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 bom poder escolher <risos> olha palmas para Beatriz pensa num esporte difícil gente pensa como deve ser difícil você ser bailarina não é fácil tem que ter um dom tem que ter muita prática também muitos anos aí de de aulas né de estudo também exige muita concentração Olha, não é fácil, viu? E ó, sucesso pra você, Beatriz, tô torcendo aqui pra você escolher um país que você goste, que você se destaque aí pelo mundo todo, viu, sua linda? Maravilhosa, né, gente? Agora deixa eu...